O que fazer quando se detecta que há um erro no ciclo, professora? O período de suspensão do fundo partidário que está constando no relatório que eu peguei no sistema está errado, difere do que constou no acórdão da minha direção estadual. Isso acontece, não deveria acontecer, mas acontece. Erros, pessoas humanas, servidores cartorários, servidores do tribunal, também são, gente, também são pessoas, nós somos gente. E às vezes, acontecem erros. Você vai entrar em contato por e-mail com a sua unidade e vai solicitar informações sobre a divergência. Pode ter algum motivo, se não tiver motivo, se realmente for ali uma incongruência, um lapso do servidor do meu colega, Rapidamente isso vai ser consertado, mas é importante que você requeira imediatamente, tão logo você perceba essa incongruência, solicite a correção. O que tem que constar do CICO é exatamente aquilo que constou da decisão que julgou essas contas, seja na primeira ou na segunda instância. Não importa, a decisão final que suspendeu aquele fundo partidário, aquele fundo público, ela tem de estar no ciclo idêntica ao que foi decidido lá no acórdão ou na sentença, tá bom?